Bom dia, bom dia mais uma vez pessoal, bom dia quem está assistindo esse participando com a gente de alguma forma, hoje a gente o início o capítulo 16, né, O nosso ar, depois de uma pequena pausa aí, e é isso, naquele formato que a gente vai falando, vai comentando, vai se ajudando, não temos responsáveis pelo capítulo hoje, então a responsabilidade é toda a nossa mesmo. Então, A vida boa com o meu A vida boa, a vida boa, é. de que, né? a do Pôncio Puritano. É. A vida de quem, né? De um general de limites do Pôncio Puritano foi muito bom, não. Mas valeu a pena? É, sim. Então, tudo assim. direto. O direto. Bom, então vamos lá, começar o capítulo 16: Coincidência. É anteriormente, mesmo, capítulos anteriores de nosso ar, o André Luiz, ele acabou, é, depois de muito de, de pedir, né, e depois de entender que ele não, não ia pedir tanto assim, porque ele achava, não achava merecedor para visitar a mãe, ele acabou recebendo a visita da mãe dele, e a mãe dele tava tá lá com ele, conversando, né. Então, ele recebeu aquele crime, era pago, colo, isso, ela né, falou para ele, assim, mas é ali no choro, porque também a, a, a, o choro ali excessivo também pode atrapalhar, né? Que é bom chorar de emoção mas, né? e felicidade, mas que às vezes o excesso atrapalha algumas coisas. Então, e aí com isso a gente começa aí o capítulo 16, confidente Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, beijando-as a crédito de alegrias e lições subindo. Inesperado e inexprimido contentamento banhava no espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo, sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, — Ó minha mãe — exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. E subimos contemplações espirituais. Que ventura! sou um sorriso significativo e novo que se A esfera elevada, no filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponha que sua mãe permaneça em visões de. de... Não tem, é a ser, não. Não a, ser, a distância dos deveres justos. Devem fazer-se sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É, antes, revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, devido permanecem agarradas ao ar terrestre. a se de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vida, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Muitas muitas coisas. Muitas informações aí, né? É... Eu acho que ela ela começa muito muito esperta, né? Falando com ele que quanto mais elevado mais trabalho. Porque, acho que assim, de forma subconsciente, a gente entende isso, né? Que quanto mais vai assumir, não é uma responsabilidade, assim, né? Mais tem que trabalhar. Mas ainda assim, parece um, um, um estado de plenitude que, pra gente, plenitude, assim, muitas vezes é muito perto da preguiça, né? E não é assim que funciona. Então, quando você pensa que um dia ah, a felicidade não é desse mundo, e aí você pensa o que é que a felicidade aqui, ela geralmente envolve momentos, assim de descontração, momento em que a gente está mais relaxado, quando, na verdade, eles trazem para a gente que a felicidade é no trabalho. né? E chega a ser difícil de associar isso. Por enquanto, ainda é um pouco difícil. a gente for lembrar do tempo todo que a gente passa trabalhando, seja na nossa ocupação, ou, às vezes, até num trabalho mais complexo da casa espírita, porque alerta aí aos não trabalhadores. O trabalho espírita também tem a parte que a gente acha mais chata. Muito difícil uma tarefa ser 100% assim, legal o tempo todo. né É complicado. Eu gosto muito, por exemplo, de, de evangelizar. Eu adoro, eu adoro dar estudo com mocidade e tudo mais. E uma das partes que eu mais gosto em relação a isso são algumas burocracias que envolvem. Mas eu sei que a maioria das pessoas não gosta de burocracia O Adriano mesmo odeia a parte que ele detesta do trabalho Eu gosto muito Agora tem que fazer uma tabela, um planejamento um cronograma, entregar um relatório oh, Adoro, gente, adoro Tem gente que não gosta, né? Tem gente que detesta Quando eu, na verdade, detesto Tem que ficar cobrando das pessoas que elas não gostam disso Quando depende delas alguma coisa Então, acho que a gente ainda... Eu acho que eu encontro esse momento quando eu estou ali com o um jovem, mas ele não é pleno nas tarefas que eu executo, né? Mas com certeza, porque me faltam qualidades para executar isso com plenitude. Então, me falta mais paciência, me falta entender o limite do outro, que se ele não me entregou, se ele não quer fazer ou tudo mais, que tudo bem, mesmo que eu considere obrigação dele, é do livre-arbítrio dele fazer ou não. E aí me falta essa flexibilidade, assim... É uma das qualidades né, que eu não possuo Tento trabalhar para, mas ainda não possuo E aí, quando eu traz isso E aí, uma coisa que me ajudou, na verdade a, a perceber o trabalho em relação à felicidade É quando você consegue executar uma tarefa De uma forma que não te deixe mal e não deixe ninguém mal E isso é uma qualidade, né? Isso é, é uma virtude Eu acho que é a hora que a gente começa a apreciar o trabalho Porque, apesar de a gente, geralmente, se você é trabalho quando a gente fala fora da casa espírita, há algo muitas vezes negativo, há assim, muitas vezes algo é, que cansa, né? que pede folga, que pede férias, que pede várias coisas. É, quando a gente pensa na parte do trabalho que nos toca e que se todo o trabalho pudesse nos tocar, que a gente seria muito feliz nessa execução, eu consigo começar a imaginar essa esfera mais elevada. É, à medida que eu vou desenvolvendo virtudes, essas partes do trabalho que não me fazem feliz, elas começam a fazer também, porque elas deixam de ser um problema. Então, mais uma coisa em que eu consigo me encontrar, né? Eu acho que foi a forma que mais palpável para a Lorenza entender como que é e como associar trabalho à felicidade, assim. Porque é muito pessoal, né? Então, não, a fonte é Vozes da Minha Mente, não está escrito isso em lugar nenhum. E é isso aí. E, e aí ela fala, a frase de que Sete é isso, né? Não são visões beatíficas, então eu não fico ali santa, plena, no meu manto, sentada. São os de deveres justos. Mas o aí ia falar, desculpa. Aiz. É, só eu também me vejo a mente que, assim, a gente também é aqui na Terra, encarnado, né? a gente também tem preocupações outras, materiais. Então, acaba que somando tudo, a gente às vezes se sente muito sobrecarregado, mas de coisas que não faz muito sentido já no mundo espiritual. né é, O trabalho existe, mas é um outro tipo de trabalho. E ele é mais gratificante porque é um trabalho no bem, é um trabalho para uma melhora. né Então, aqui é como se a gente tivesse o foco muito desviado também e se ocupa e preocupa com coisas que não deveria. Então, também rouba um pouco a nossa atenção, nosso foco, né? E eu acho que esse tipo de trabalho que ela traz é um trabalho pleno, realmente, mas faz muito mais sentido também, né? Quantas pessoas aqui a gente vê que trabalham numa coisa que não gostam necessariamente, mas só por causa do dinheiro? Isso é um fardo, né? Acaba sendo uma coisa bastante, uma coisa que ah, você cansa, porque não é uma coisa que você se sente realmente, não faz sentido para você aquilo muitas vezes, né? Não está nos seus objetivos de vida, enfim. Então eu acho que também tem isso, né? É, não, a gente não tem como comparar com o trabalho aqui, porque a gente está o tempo todo ocupado de outras coisas que nem deveria, então acaba ficando mais pesado. Quando a gente tiver um foco realmente, e a gente entender o que é aquilo, e fizer sentido para a nossa vida, fica mais leve também, eu imagino. Assim, eu concordo totalmente com o que você disse, mas eu ainda acho que é muito sobre a visão que a gente tem das coisas, sabe? Eu acho que, principalmente aqui, isso é muito do brasileiro também. A profissão é o centro do nosso mundo. Quando perguntam o que você é, é a primeira coisa que você responde é sua profissão, sabe? E isso é um peso que a gente coloca na gente, assim, que é uma das coisas necessárias que você comentou. É... Mas a gente vê em alguns relatos de espíritos né, que vieram em missão e tudo mais, que trabalham muitas vezes em empregos que a gente não sonha em ter, né? Porque a gente realmente sonha em empregos focados muitas vezes na parte material. E toda vez que eu questiono eles sobre esse trabalho, esse trabalho material que gera dinheiro e remuneração, eles respondem sobre a gratidão. E tudo bem eu estar passando por isso, mas não é a vida de verdade. Eles estão aqui encarnados, mas focados no desenvolvimento da vida espiritual, que muitas vezes a gente não tem. Então, a gente passa de segunda a sábado preocupado no desenvolvimento da nossa vida material e domingo a gente vai para igreja igreja, vai para casa espírita, vai para algum lugar pensar nosso desenvolvimento espiritual. Quando a gente encarna exatamente para se desenvolver espiritualmente, sabe? Então, eu acho que essa habilidade também de passar necessidade que nós, encarnados, pensamos como forma muito triste e muito assim desanimadora mesmo parece que a vida vai acabar que o mundo vai acabar e a gente não vê perspectiva é... isso é uma habilidade que a gente não desenvolveu a gente ainda é, inclusive em relação à gratidão a gente ainda não aprendeu a olhar todo dia pela janela e agradecer pelo sol estar no lugar pelo ar estar respirável por a gente ter a habilidade de enxergar e de respirar, ou de sentir, ou de qualquer sensação que a gente possa ter, né? Então, assim, tudo isso também perpassa pelos objetivos que a gente coloca. Então, é ter a habilidade de entender que, que o meu trabalho, a gente não usa o trabalho para sustentar a matéria, sabe? A maioria de nós não usa para isso. A gente usa mais, muitas vezes para sustentar nossos luxos e ambições mesmo. Não me basta uma cama, eu quero a melhor cama. Não me basta uma roupa, eu quero a melhor roupa. Então, é muito além das nossas necessidades, né? Quando a gente fala de objetivos e sonhos aqui... A questão é muito... do nosso olhar, né? Exatamente. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? E responde feliz, né? O que você quer ter? Eu não quero ter o desenvolvimento de uma virtude. Eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter... Sabe? Até filho, quando a gente fala que quer ter... Difícil, né? Olha, eu ainda não conheci alguém que quer ter um filho para possibilitar o um espírito de encarnar, gente. Você quer ter assim que tá filho você quer. É Então, se a gente pensar ainda no amor de mãe, que é o mais perto que a gente tem, do amor de Deus, para ver a nossa qualidade, geralmente as razões iniciais dele também são egoístas, assim... Sem olhar, olhar puro e simplesmente, a gente tá lascado mesmo, a gente está muito longe, sabe? Mas é, é um fato, a gente quer ter sido porque ainda ser egoísta, porque a gente idealiza, porque a gente quer ter alguma coisa ali que a gente restou, que saiu da gente, e não tô falando para não ter sido, gente. E nem que eu sou essa pessoa super abdicada. Mas o fato é que até isso a gente faz como um objetivo, às vezes, né? Como um checklist aí da vida. A gente não pensa, poxa, eu vou dar a oportunidade de um espírito encarnar. Acho que eu estou aqui, eu consigo lidar com essa missão. Não! Está nos meus planos de ter uma casa bonita, ter dois meninos, eu não sei o quê. É mais uma coisa, né? Então, eu acho que realmente a gente ainda está muito longe desse olhar de, às vezes, inclusive, de perceber que o trabalho... É uma forma de servir ao outro, mas também de servir a nós, né? A gente usa o trabalho como uma moeda de troca mesmo. O próprio trabalho, muitas vezes, é o nosso dinheiro. Então, a gente troca ele horas por dinheiro, e esse dinheiro pelo que a gente quer. Então, não é um... Ele é um caminho para chegar onde a gente quer. Assim. O trabalho ele não é importante, o que ele gera é importante, né? E aí eu acredito que é quando a gente se perde. Porque quando a gente chega no, no, no plano espiritual, a gente percebe que o trabalho é o que importa. O resultado ele é a consequência. Eu acho que, que mudar essa visão, sabe? Quando a gente consegue perceber que realmente é o trabalho que importa e não o objetivo, o final onde eu quero chegar, é assim que a gente chega ao objetivo. Sabe? É, é ali, é, é todo dia, é se doando... E tudo bem, né? Então, muitas vezes a gente vê todo mundo assim impressionado. Poxa, no plano espiritual, ninguém passa fome. No plano espiritual, todo mundo tem o que vestir. No plano... Porque, assim, gente, nosso é muito material, muito material. As pessoas comem, bebem, dormem, usam roupas e, e por aí vai. Necessidades fisiológicas de forma geral, principalmente logo que a gente chega à colônia, elas são muito presentes no nosso dia a dia. E se a gente pensar a nível de mundo, a gente tem várias obras aí falando que o planeta aguentaria três vezes mais população, mas a gente tem fome, a gente tem miséria. E aí Culpa dos nossos excessos. Então, eu não quero ganhar muito bem para poder continuar na vida que eu tenho e ajudar os meus irmãos com, com esse dinheiro, para doar cesta básica com... O aumento que eu tive para fazer alguma coisa, não? Eu quero ganhar mais, eu quero comer. Eu quero comer melhor, sem saber se alguém deixou de comer por isso. Então, e tem muitas coisas gente, que daria para gente fazer. Assim, eu sempre comento isso com os com jovens. Né? Eu falo, às vezes parece tão difícil, né? Parece que a gente não tem de onde tirar. Mas se a gente for duas vezes aí a qualquer fast food, comprar uma, um trio aí com hambúrguer, batata frita e refrigerante, duas vezes. Duas vezes Se você deixar de ir no meio você comprar a cesta básica. E tô achando que você saiu E foi ao shopping, gastou só com lanche Você não passou em nenhum outro lugar E fez outros bobeiros Que às vezes você nem precisava fazer Às vezes você nem queria, nem ligava tanto claro Quase rei desculpa Mas sempre dá, gente Sempre dá pra fazer mais, né? É, eu acho que é sobre o nosso olhar mesmo. E não é para se culpar e falar, nossa, nunca mais eu posso comer um hambúrguer então. Enquanto... Não, você pode, se ainda é uma coisa que você quer muito, se é uma coisa que você no momento precisa, se é o seu descanso, se é tudo mais. Não, não vejo, de verdade, problema nenhum. Inclusive, como amo hambúrguer, que quer ganhar meu coração, é que eu rápido hambúrguer. Mas. Não tem como negar que eu comer isso numa tranquilidade no meu dia a dia, sem me preocupar Se o outro tem que comer, é um egoísmo. É uma qualidade que eu não desenvolvi ainda. É uma reflexão que eu ainda preciso fazer mais forte na minha vida. E por aí vai, né? E é quando ela comenta aí que as palavras dela não representam nenhuma nota de tristeza. Não, não é tristeza. Eu, eu trabalho... Eu vivo de deveres justos e isso não me dá tristeza. Olha só, alegria no trabalho, né? É antes, revel... revelação de responsabilidade necessária. Às vezes a gente fica vendo o que, que falta, né? Nossa, eu não consigo ser feliz por isso. E vai jogando várias coisas, várias coisas. E aqui ela traz que esse trabalho, né? De doar cada vez mais, encontrar a felicidade, e é responsabilidade necessária. De repente, o que está faltando para a gente... Não é nada que a gente joga. Eu e a Adriana, a tem muita mania disso. A gente super fala direto. Nossa, mas quando... finalmente quando a gente conseguir isso, as coisas vão ficar mais tranquilas. Vai ficar tudo bem. Não vai nada, gente. Cada vez que a gente consegue, que a gente voltou lá com o objetivo, vem pior depois. Misericórdia. Toda vez que a gente acha que um troço vai melhorar depois que aparecer, piora 200%. Então, e é sempre assim, né? A gente sempre coloca uma coisa que parece que a gente não vai atingir. Quando a gente finalmente assim. Olha o exemplo de João. Nossa, quando eu acabar de me formar no ensino médio, eu vou entrar na faculdade e ser feliz. Aí entra na faculdade, meu Deus, que inferno. Quando que eu vou sair desse negócio? Eu vou formar um emprego e ser feliz. Aí entra no emprego. Nossa, meu pai eterno, não é possível. Que é isso aqui que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida. Quero me aposentar. Quero me aposentar me aposento, meu Deus do céu, como eu queria estar sendo útil para alguém que eu não aguento mais ficar em casa, queria tanto que meu corpo funcionasse para poder né, fazer isso então assim, gente, nunca tá bom nunca tá bom e se nunca tá bom, de repente é porque tá faltando isso aí ó, A, o, o cumprimento da nossa responsabilidade necessária né, tá faltando necessário, já dizia né, balu Mogli Necessário, excelente, necessário, o extraordinário é demais. É isso aí. Feliz era baú, né, gente? Então, é, é muito incrível, né? E aqui é, é uma outra parte que a gente sabe que a evolução é evolução individual. Mas é muito importante que a gente lembre que a gente pode sim trabalhar para o outro né? e pelo outro e pedir pelos corações que a gente ama, pedir pelos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que, apesar de depender das escolhas deles, o tipo de energia que a gente emana para alguém pode auxiliar ou atrapalhar muito, né? Um desenvolvimento, um despertar. Então, a gente sempre pode fazer pelo outro. Sempre pode. Mesmo que no final ali, dependa dele. Mas se a gente transforma o um ambiente num ambiente melhor de repente a gente facilita essa boa decisão falei pra caramba gente não é porque isso aí abriu, abriu muitas portas muitas coisas aí tem mais coisas mas tá bom Vamos lá. por mim podemos ir meu pai não sei onde está que não veio com a senhora. Minha mãe estampou singular expressão no rosto, no rosto e respondeu. Ah, seu pai, seu pai, há 12 anos que está numa zona de terras compactas, num umbral. Na terra sempre, sempre nos parecerá fiel às tradições da família, arraigada ao cavalheirismo do alto comércio. A cujos quadros pertenceu até ao fim da tempo e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e não tinha ligações condensinas fora do nosso lar. Então, aqui é o clássico, né? Desencarnou antes de mim, tem que estar melhor que eu. A gente espera chegar no plano espiritual de todo mundo que foi antes Esteja pronta e de braços abertos para nos receber, né? Inconcebível eu ir anos, alguém e anos na minha frente, meus avós, meus pais, e aí eu chego lá, não, mas como assim, né? Pode ser que eles ainda estejam presos em zonas umbralinas. Não, mas quem vai me receber? Tem um livro que a gente está trabalhando até tá na mocidade agora, que é a Vida Louca, a Vida Breve, que é uma jovem que desencarnou. E quando ela é recebida finalmente no plano espiritual, assim. Que recebe, ela é um médium da casa espírita dela que desencarnou há muito tempo, e ela olha e fica assim, ué, mas todo mundo tem parte, é alguém da família que te recebe aqui, o que, que tá acontecendo? Porque não tem nenhum familiar, né? Que vai, que vai receber, ou nenhum familiar dela por lá. É um momento engraçadinho, assim, mas é muito da nossa expectativa, do romance que a gente começa a criar do plano espiritual, que não tem nada a ver com a realidade, né? Nem sempre. Ah. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laércio. A passagem no Umbral foi muito amarga, porque as, as desventuradas criaturas a quem fizeram muitas promessas aguardavam-o ansiosas, prendendo-o de novo nas feias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por reencontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laércio, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual é, restringira o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. E, de algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado nas sombras por falta de perseverança no bom e reto por Não, eu não você não está ligado. Não? Não. Eu saber. Não, eu só não eu... é... Então, é... essa parte aqui é um pouquinho complicada, né? e eu acho que, assim... Se a gente for olhar sem julgamento, mas aprendendo a lição, acho que é importante que a gente olhe as relações que a gente está tendo. Né? É... Quando a gente fala de adultério, a gente fala de relações de extraconjugais e tudo mais. Mas eu acho que é mais do que isso. Acho que é sempre sobre a marca que você deixa em alguém. Né? Muitas vezes você está num relacionamento, você está ali casado no papel, mas você tem um relacionamento absurdo, profundamente abusivo vocês não têm nenhuma qualidade, vocês não têm um diálogo, vocês não conversam sobre relacionamento, não, não tentam aprender, não tentam crescer. E aí, quantas vezes a gente viu já pessoas aí, ó, que tinham algum ato, ou que eram noivos, ou ex-marido, ex-espontos, que cria essa, esse mesmo, essa mesma profunda obsessão, né? Apesar de a gente estar falando especificamente aqui do adultério, o, uma relação de papel passado, mal feita, com muitos abusos, ela gera a mesma coisa, gera essa mesma teia, né? não permite que você siga da mesma forma. Então, o relacionamento é complicado, porque sempre em que relaciona com alguém, a gente deixa as nossas marcas, né? A gente deixa, a gente tem ali uma, uma, uma ligação... Eu acho bem profundo. Eu sempre lembro desse tipo de coisa quando, é, quando na mocidade os meninos perguntam Ah, mas... E aí? Se eu ficar com muita gente? E se... Ah, não posso namorar então? Mais uma pessoa? E não sei o quê? E tudo mais. Eu sempre respondo pra eles que é, é quem tem que decidir isso aí são vocês. Não sei não. Se é vocês dão conta de estar com 10 pessoas ao mesmo tempo e ser saudável com as 10 e não machucar as 10, e cultivar uma melhora das 10. E tudo mais. Ótimo, porque eu não consigo nem com isso. Eu tô aqui lascada, que eu não sei nem se eu tô somando mais débito ou mais crédito aqui, porque tá difícil. A gente vai tentando, mas vai tropeçando, tropeçando, tropeçando, tropeçando. Encaminha um pouquinho e tropeça mais umas 10 vezes, mais um pouquinho. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de relações de forma geral, a gente tem que ter essa maturidade, né? De entender o que, que eu estou conseguindo manter aqui, até onde o meu, meu braço alcança, né? E olha, gente, manter um relacionamento assim é complicado. E, mas eu acho que é sobre isso, é sobre ver o impacto que a gente gera nas outras pessoas, né? É, a que a gente está restringindo esse nosso padrão vibratório É a questão da, da responsabilidade com o outro, né? Que no caso é, sorte dele, no caso do pai de André Luiz, que a mãe era superior, então assim é, não foi um peso para ele, né? O fato dele ter é, enganado, né? De certa forma, ela durante vida, mas as outras pessoas que ele estava também relacionado já não eram tão evoluídas assim e cobrou, né? Cobraram dele. Então eu lembro muito também da passagem no Céu e Inferno de uma de um caso de um noivado lá e é, acho que a mulher acabou o casamento perto do acabou o casamento não, acabou o noivado muito perto do casamento e ele se suicidou né e aí fala mas você também é responsável pelo sentimento do outro o que é que você causa no outro então essa questão de relacionamentos né pode ser um ou vários enfim é o problema todo é o que você tá a sua responsabilidade no outro o que é que você provoca no outro, o que é que você... Não é como muita gente pensa que... Ah, não, eu sou responsável pelos meus atos do outro, não é comigo, né? Mas sim, a gente tem uma responsabilidade. Quando a gente principalmente assume o um relacionamento, a gente está assumindo que aquilo, aquele sentimento que a gente provoca no outro, também a gente tem uma responsabilidade. Não é total, lógico, porque claro que cada um tem um livre-arbítrio também, né? Eu posso dar o meu melhor... E o outro, ainda assim, não não ser suficiente, eu não compreender, enfim. Claro que cada um vai também ser responsável por seus atos, né? Mas a gente também tem responsável pela influência que a gente tem no um lado dos outros. Então aquilo ficou me marcou muito, porque muita gente pensaria, ah, não, nada a ver, né? Tipo, ele tirou a vida dele porque ele quis, foi, um, foi o livre-arbítrio livre dele. Mas ela também foi responsável por ter provocado aquilo, por ter, tipo, de certa forma... É, levado ele àquele sentimento de, de desespero, né? Então, é muito mais sério do que a gente imagina. E, realmente, se todo mundo tivesse essa noção, acho que teria mais cuidado, né? Ao escolher aí os ficantes e afins por aí. Quantas vezes a gente vê corações despedaçados, né? Porque não era bem... O que um sentia não era exatamente o que o outro achava que era, né? Enfim, e a gente vê aí desilusões amorosas que podem levar realmente a situações muito graves, né? de delitos e crimes contra a própria vida, contra outros, quantas vezes também a gente vê assassinatos e coisas assim, né? Tipo brigas e enfim coisas que são relacionadas a simplesmente a sentimento, né? São aqueles crimes passionais e tudo. Então pode ser sim muito grave. E a gente vê que no mundo espiritual continua essas buscas, essas cobranças, né? Então claro, às vezes se ele por exemplo não tivesse culpa, digamos assim ele, elas provavelmente, as que estavam atrás dele, não sentiriam, não conseguiriam acessá-lo. né? Como ele também não conseguiu ver a mãe de André Luiz, porque vibra em outro padrão. Mas ele também vibra naquele padrão, então com, realmente fica complicado, porque a gente não é tão superior assim para estar livre desse tipo de situação, né? nesse tipo de cobrança. Então é, é, realmente a gente está criando problemas futuros aí muitas vezes sem perceber ou sem achar que é um problema nosso, mas sim, muitas vezes é um problema nosso e a conta chega, né? essa É, é uma das coisas mas não é, que a gente coloca no... que a vozinha fala que é o ouvido, tá errado, mas a gente se responde, nem tá tão errado assim. É tipo o Uber, né, que você vai passando seis reais, oito reais e aí você fala, não, você realmente não podia gastar mais esse mês, vou fazer mais essa corrida, mas é que aí no final chega a fatura, não é mesmo? É isso, são vários estudizinhos todo dia que vão juntando, e aí quando a fatura chega, a gente fala, mas meu Deus, foi isso tudo que eu causei, né? Não é possível, e tudo mais, eu não sabia, não sabia, foram ó, essas corridinhas aí, espirituais de Uber, que, que chegaram, né? Essa fatura gigantesca espiritual. No princípio, eu perguntei: nós, porém, nem de subtrair lá para as abjeções? Sempre as perguntas capcionais. Queremos resolver as coisas de uma Ah, meu filho, ela ensinou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não, tem, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Quis atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções séria. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos desafio teve o amparo de amigos em cinco núcleos diversos de atividade, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui no nosso lar. Dessa vez, 40 quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas devaude. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pazinho. Precisamos da adesão mental de Laércio para conseguir levantá-lo e a livre, a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Demaldi é em vão e luta. Aquela coisa de evolução é uma coisa totalmente individual e tem que partir de dentro, né? Olha só, ele teve ajuda ainda. né? Tinham pessoas ali tentando o tempo todo. Como todos têm, né? Ninguém está sozinho no mundo. É, por mais que pareça, pareça e acha que está sozinha, mas a gente sempre tem aqueles espíritos afins, né? Que tentam nos ajudar, mas se a gente não tiver, olha, sem olhos, sem pavio, ou seja, se a gente não fizer a nossa parte, não tem como simplesmente tirarem você de um lugar e colocar em outro lugar, assim, sem a sua vontade interior, né? Sem a sua real mudança, sem o abrir dos olhos, né? Então, que a gente também tente sempre perceber o mundo ao nosso redor, né? perceber essas coisas, que eu imagino, eu fiquei pensando, será que a gente se acha às vezes tão, tipo, ah, não, mas eu tenho consciência, sei lá, quando eu desencarnar, eu acho que eu vou, é, não, por favor, pedir perdão, né? Tem gente que, ah, não, vou pedir perdão por tudo já, e vou para nosso... <risos> algum lugar assim. Mas será que a gente, no fim, não tem espírita que acaba sendo como ele, que não consegue enxergar, que não consegue receber ajuda, porque está endurecido, porque está incom... tá lá revoltado, enfim, né? pode parecer uma uma coisa que, ah, não, acho que os espíritas nem não deve passar por isso, porque eles têm noção de como é, então, sabe a, a manha, digamos assim, para sair disso, né sabe qual é a questão, que é tipo, você arrependa, abre os olhos realmente, né queira receber ajuda, mas pode não ser tão simples como a gente acha, né? Porque é uma questão muito de dentro, não é não é externo, não é um pedido de ajuda externa, se você realmente não está ali dentro, entendendo tudo aquilo, você pode realmente não enxergar Ajuda ao seu redor, né? Talvez eu não sei se a gente tá. Todo mundo tá livre de passar por isso, né? Tá aí, ó, lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Mas adianta é, Essa menina mesmo que a gente tava comentando, que eu falei que desencarnou e tudo, mas ela era espírita e foi exatamente só ela falar, ah, mas eu sou espírita! <risos> e aí? conta nada, eu tava na casa espírita eu evangelizei, inclusive ela, ela comenta que ela foi numa reunião de desobsessão ficou com vergonha, daí passou o relato das coisas que ela falou para a evangelizadora dela que estava lá para mãe dela que estava lá que né? ela passou isso antes de conseguir realmente chegar à colônia espiritual ser recebida né no, num lugar mais confortável do plano espiritual e aí ela ficou pé da vida mesmo Ficou nervosa, ela tá, mas é isso, tô consciente, eu quero ajuda é, tem, tem alguns relatos, né, o Adriano ficou muito nervoso quando ele. ele Caraca, mas a menina chorou, se jogou, pediu ajuda E a espiritualidade falou, ah, continue orando, encontro com Deus, sei lá, alguma coisa assim Que isso, eles não ajudam e tudo lá é, mais mas, É porque nesse caso, o, o Laércio, ele não via, né? mas a menina viu assim, Ela viu o espírito superior, ela viu lá, mas ainda assim ela não estava pronta para receber ajuda então, não recebeu. mesmo vemos sabe? Ele ficou chocado. É. Mas, então, eu acho que... E minha suspeita, então, faz sentido, né? A minha suspeita de que nem todo mundo tá livre de passar por isso. E, e Principalmente quando a gente começa a botar como se fosse um checklist, né? Desencarnei, cheguei no umbral, fiz uma prece, fui recebido de nosso lar, vou me matricular num curso estudar enquanto eu trabalho ali, mais ou menos. Então, sabe? eu acho que isso, isso tem muito a ver também com, com o pouco da, da, da conversa sobre o paraíso subestima que, que o Aline trouxe. Porque o sentimento ele é, ele é uma coisa muito poderosa, em, é, em, mais nem enquanto encontra o espírito imortal. Né? É, e, e encarnado, muitas vezes, a gente não entende essa, essa, o que, que é o sentimento. É, o, que que, o, o, o sentimento ele dita muito as, a, as regras no plano espiritual. Dita muito o, o que, que a gente vai fazer, o que que a gente vai, né, como que a gente vai viver no plano espiritual. O sentimento dita muito isso. E na Terra, a gente, né, encarnado, a gente aprende a maquiar muito o que a gente está sentindo. Não só a maquiar no sentido de esconder o nosso sentimento, mas de não entender mesmo o que, que a gente está sentindo. Não saber separar, não saber diferenciar o que, que é uma dor, o que, que é uma, uma, uma angústia permanente, né? o que, que é uma, uma felicidade e uma, enfim, uma coisa ali é, é, exacerbada, uma, uma alegria, uma euforia de uma alegria. Não sabe separar esse tipo de coisa. Então, é, é, a gente precisa fazer um exercício mesmo de entender o que, que a gente está sentindo. Assim. Porque, isso, mais do que isso, buscar ser honesto com a gente em relação aos nossos sentimentos. Às vezes a gente é, sente uma coisa, mas para não desagradar outras pessoas, né, a gente acaba não falando sobre os nossos sentimentos, a acaba deixando isso Mas é necessário ser muito é, é, transparente nas nossas relações sobre os nossos sentimentos. Claro que buscando não, não ferir, não valorar não outras pessoas, né? Mas acho é que é um desgaste transparente em relação ao que a gente pensa. Né? Para justamente não, não ficar preso nessas falsas expectativas que a gente dava das pessoas. Né? Para não ficar preso em, em. Ah, eu achei que você. Sei lá, eu achei que você gostava de mim, Mas, enfim. E. e... Nesses achismos aí, né? acho que o plano espiritual... Promessas é... vazias É, exatamente. Acho que o, o plano espiritual, ele, ele escancara muito essa diferença de como que a gente trata os sentimentos aqui na Terra, de como eles são tratados no plano espiritual. Porque, independente, e, e aí é o, o que faz toda a diferença, né? A, não é o que sai da boca, né? Porque a gente pode falar que a gente está se sentindo arrependido, a gente pode falar que a gente está se sentindo, né? pode fazer uma prece linda e, e, maravilhosa, mas não cultivar isso dentro da gente. E aí eu acho que isso faz total diferença, né? Nesse questão do plano espiritual. Acho que, é... é, o pensamento não está escondido mais, né? Exatamente, exatamente. Eu que é uma, uma no plano que... espiritual, as pessoas não conseguem ler somente. Isso que apavora ou que consome? É, então... Então, acho que são, são coisas muito... muito importantes a gente trabalhando desde aqui, né? Não precisa esperar morrer para poder prestar atenção na, naquele sentimento mais profundo. A gente pode, ah, desde aqui, tentar trabalhar isso de alguma forma. Ah. E aí, opa. depois de uma minha pausa, suspirou continuando. Talvez não saibas ainda que tudo irmãos claras e extintivas vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da Terra com feliz a atender as necessidades de todos. No meu único auxílio direto, repousava na cooperação afetuosa de sua irmã Luísa, aquela que partiu quando era pequenina. Luísa esperou-me aqui muitos anos, pois meu braço forte nos trabalhos ásperos de um para a família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em diante de seu pai de si e das irmãs, tão grande a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, no gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que se restabeleçam nos breves, para que possamos desdobrar a atividade bem. Acho muito interessante essa questão de entender que a gente não é super-herói da nossa família, né? Pô, ela era uma pessoa muito né, tô, tô, tô, tô, não tipo de outra de outras esferas assim, mais elevadas e tal e ela conseguia defender, é, defender auxílio ao filho todos os familiares mas imagina é a dificuldade né é, e, pô, são são muitas pessoas para você ajudar sabe Muitas pessoas que não se As né? pessoas assim, na, na terra. A gente já tem aquela mãe que fala Nossa, eu faço tudo para todo mundo e, e, e ninguém me ajuda, sabe? É, claro que ela, em outra esfera, vê isso com outros olhos, né? Mas o quão difícil de não deve ser quando, quando... Pô, imagina o meu Luiz, pessoal. Pô, meu, meu pai, minhas irmãs e eu estavam num braço há pouco tempo dando trabalho pros dele, né? Boa noite. Maturidade é isso aí, ó. Postar em direto no Instagram é muito fácil. Espantou-me a grande manifestação de renúncia Pensei subitamente em minha família direta. Sentiu o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Teram e Lívia deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito, ao, muito tempo ao meu lado, aproveitando o minuto que cunha Celeris e A senhora, que tem acompanhado o papai devotamente, nada poderá informar relativamente à velha e às crianças, aguardo ansioso o um instante de voltar à casa a fim de auxiliá-los. Ó, oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por ele. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Ai, Deus! Fiquei pensando esses homens que desencarna assim, chega em casa e mulher tá? Ai, finalmente, essa coisa estava Agora eu vou ter paz no resto da minha vida que esse cão. Esse cão foi bom. Ô, gente, eu tô zoando, porém é sério, tá? Tem muita mulher, esse é o que sofreu a vida toda, a vida toda. Quantas senhorinhas que eu não encontrei já no hospital, assim, Você fala: ai ah, mas seu marido, né, foi, ó, que pena. Que pena não, meu filho, eu comecei a ser feliz agora. E eles devem estar lá, ah, mas minha mulher dependeu de mim a vida toda. Eu sustentei a casa, deve estar morrendo de saudade, vai visitar a mulher, vai, nunca ficou mais feliz na vida dela. Gente, a gente tem que desencarnar sabendo que isso pode ser um pôr de felicidade na vida de alguém, hein? Baixa a expectativa, hein, Alecrim Dourado, que de repente você não era o centro do universo, não. Não vai encontrar todo mundo chorando, se descabelando, você desencarnou, hein? Fique esperto. Minha mãe botou o um sorriso triste e acrescentou. Tenho hum. visitado meus netos, meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes... Eu nem te responder, André. Depois de tudo que eu falei, eu não negócios um negócio desse. Vou até ignorar. Eu nem um sorriso triste e respondi. E depois de meditar alguns instantes, acentuou. Não devemos, porém, inquietar-se com o um problema de auxílio à família. Prepare-se em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor um pensamento antes de trabalhar na solução que elas requer preciso insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe só um minutinho, só um minutinho, Adriana. Eu, eu lembrei aqui daquela é, daquela orientação no, no avião, de primeiro coloque a sua máscara e depois auxilie quem está do lado, né? Não adianta a gente tipo no caso de André Luiz assim recém né, chegado ainda está ali entendendo, pensar em ajudar o outro se ele próprio ainda precisa de ajuda, né? Então a gente claro que trabalha sempre para pensar no próximo o tempo inteiro mas a gente precisa estar tá bem para poder ajudar alguém senão são dois a serem ajudados né e aí quando ela fala isso ela só me lembrou um negócio coloca primeiro a primeira sua máscara porque tipo na dentro você querer salvar o outro e você morrer e não poder salvar nem o outro nem você né então no caso do avião né e aí pronto né? cada coisa tem o seu tempo tem tem momento que a gente precisa cuidar da gente em algum né é, alguns momentos, em algumas fases, para a gente poder estar bem para ajudar os outros. Porque senão a gente se acha, às vezes, super-herói, se acha, né, tipo, ah, não, vou... sempre", tal, mas às vezes você tá precisando de ajuda e você também não sou sua... é, melhor, né? Mas claro que isso também não sirva de desculpa para não ajudar nunca e pensar só em si, né? É que é tudo é questão de equilíbrio no mundo, né? Acho que a gente tem que estar sempre atento também para nem... nem ser muito... Ao sol, nem né, muito ao mar, né? A gente entender que o momento vai precisar focar na nossa melhora, né? Achei bem interessante. Primeiro, prepara-te para que sejamos bem-sucedidos, né? Ninguém nasce colado com outra pessoa, ninguém é criado junto com outro espírito, né? A gente tem a nossa própria história, a nossa própria evolução individual. Então, isso também precisa ser o nosso foco. Não é... a gente, ajuda, a gente tá, é, contribuindo para nossa melhora, né? Mas nessa fase que ele está, nesse momento entre Luiz, ele precisava também pensar ele precisa fazer. Não é só tipo olhar os outros e esquecer de olhar para si. A gente faz muito isso também. A gente só quer às vezes, é, pensar no outro. Ah, não, vou ajudar, vou ajudar. Isso às vezes é uma válvula de escape para a gente não parar e se olhar. Para que não é só uma... Eu não estou dando desculpa para sempre. Ah, não, não tenho tempo para pensar no próximo, fazer muita coisa e a gente de repente não faz nada para si, né? Então, também, e que isso não seja uma desculpa, a gente precisa evoluir para ajudar o outro a evoluir também, né? A gente tem alguns estágios, assim, alguns estágiozinhos, né? Algum preparo preparos disso na Casa física é, Escolher ou não participar da reunião mediúnica, se ele se sentir bem ou não para pisar o passo. Eu acho que são vários exercícios, inclusive, de autoconhecimento é reforma íntima mesmo, de entender de hoje... Eu não estou com minhas capacidades aqui plenas para executar a tarefa. Eu preciso me recolher. Hoje eu, preciso, hoje eu sei que eu vou estar tá mais sugando do que doando, né? Tem uma é, é, é um trabalho de conseguir se olhar, né? Quando a gente está lá quase sufocando mesmo, sem a máscara no avião e querendo ajudar quem tá do lado, por que, que eu não estou colocando em mim, né? Por que, que eu não estou colocando em mim? É realmente uma coisa que a gente tem que perguntar. Mas que, raramente é porque a gente é abnegado mesmo e, e quer salvar a vida do outro. Tem muitos motivos para isso. Muitas vezes algumas coisas heróicas, assim, elas são até... Geralmente, na verdade, muitas vezes não, geralmente. Elas são frutos de egoísmo e orgulho mesmo. Egoísmo e orgulho. Ah, então eu vou vou pular, vou salvar, vou fazer, sejam elas atitudes aí que a gente considera heróicas na mídia. Às vezes até um, um médico, assim, no hospital, que não sabe a hora de parar, deixar aquele espírito desencarnar. Isso, isso muitas vezes tem é um motivo, tá? Às vezes o cara tá ali tentando fazer o bichinho coitado que já, já até encontrou Jesus voltar ali pro corpo, mas porque ele não quer passar um plantão não quer passar um pontão não quer fazer o, todo um documento antes do plantão acabar. Faz o cara voltar ali só pra, por conta de burocracia. E não tem nada de heroísmo nisso, né? Mas aí quando você vai contar falar, não, a gente segurou ali tudo mais, o tá, pai tal, e deu certo. Então, não sei não, sempre tam, também fico com o pé atrás com os heróis. Assim. Acaba que as atitudes finais, eu tenho certeza que vão ser quantificadas também, porque tudo que a gente faz que gera bons resultados. Né? Com o fundo intencional ou não, tam... graças à misericórdia divina, é computado também na nossa conta, né? O resultado disso também chega. Mas eu, eu concordo, eu não, não acho que geralmente a gente está pensando no bem do outro, não, alguma coisa ali beneficia a gente, né? Nem que nesse caso seja eu quero ajudar minha família para eu voltar até o conforto do ar que eu tinha. Às vezes eu gostava do meu lar e quero que ele seja estabelecido aqui de novo, né? E quero ver... É no coisa. trabalho escrito. Sim, no trabalho mas na na pessoa que quer ajudar, quer... mas não sabe como, assim, né? Tipo, faz errado alguma coisa. mas Imagina, não. É, chega um médium, não. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E não passa pelo estudo. Então, é o momento primeiro, calma. Você precisa passar por essa fase de estudar para poder melhor servir, né? porque senão você pode causar um problema, como você falou do passo, você pode causar um problema ao invés de ajudar. Então tudo é questão de fase, e tem essa fase que a gente precisa focar na nossa, no nosso estudo, na nossa melhoria, na nossa evolução, para poder melhor servir o outro. né? A gente não entende que a fase do estudo, de assimilar conhecimento, isso é trabalho. Isso é um trabalho muito grande, inclusive. Ah, o exercício de disciplina, de chegar todos os dias num horário e fazer uma mesma coisa, o exercício de tentar aplicar aquilo ali às nossas vidas, isso é trabalho, gente. É um trabalho muito pesado, assim, não é um trabalho leve, mas a gente finge que não é difícil, né, trabalho e segue, né? E segue. E é por isso. Geralmente, quando tem um médico dando muito piripaque, assim, dois profissionais na reunião mediúnica, eu tenho muito preparo, é porque... Sentar na mesa e despejar tudo que está ali É o mais fácil Então tá em busca do trabalho tá em busca do sossego, sabe? Então muitas vezes a gente está tá Nesse de, ah, eu queria trabalhar, queria trabalhar Mas não é, não é isso que a gente quer de verdade Ele chega, vai ali, dá descarga em tudo Que ele tem que dar e vai embora Mas na porta da tá casita Quando põe o pé para fora já começa a colher Tudo de novo que vai querer descarregar semana que vem no meio de um Sabe? Sabe? Então, como que eu... Quando que eu estou realmente trabalhando e quando eu estou realmente sendo ajudada? Claro, gente, todo trabalho que a gente executa, a gente recebe ajuda, né? Mas isso aí é, é óbvio, né? É a mesma coisa do passe. O primeiro a receber o passe é quem está aplicando, né? Que vem ali direto da fonte. Mas o quanto é que eu, daquilo ali a gente está estudando só para a gente, o quanto a gente está passando, qual que é a minha função ali, né? Qual que não é? Então a gente vai para a mediúnica e fala que a função é aliviar os espíritos desencarnados, mas está indo porque a função está sendo me aliviar? Eu controlo melhor minha mediunidade e depois que eu despejo um monte na mesa mediúnica, né? Então, nossa, isso são várias questões. Mas é por isso, porque eu acho que a gente não dá valor suficiente ao estudo. Mesmo nós, assim, que somos espíritas, que prezamos pela ciência, pela filosofia, Ainda assim, a gente não estuda muitas vezes o tanto que deveria, sabe? Porque a gente não considera o estudo um trabalho. E é, gente. E é um trabalho. Principalmente se você se envolve, está num grupo que você vai contribuir, você vai preparar um estudo também. Eu não assisti um para mas minha mãe respondeu dele, esse banco é delicado. A palestra acendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sobrenome com Mais tarde, ela desceu Curioso por saber como vivia até ali, pediu permissão para acompanhá-la. A favor, então, carinhosa e disse. Ô, oh, meu anjo, você não entendeu nada? Só Não venha de meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munido de recursos políticos para a jornada de regresso, os gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda visitar a me com o um Ministério, para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando-me, na uma duradoura impressão de felicidade, me jogo e partiu. Achei bonitinho também a gratidão, né? Que ainda precisa passar para encontrar o ministro Célio para agradecer. Então, assim, é uma preocupação de demonstrar gratidão. Né? A gente pode também já observar essa, essa virtude dos espíritos superiores, né? Primeiro que muitas vezes a gente passa pelas situações sem perceber, sem ter sentimento de gratidão, né? De é só mais uma coisa e tal. E depois, mesmo quando a gente, a gente às vezes para e, poxa, pensa que massa, né? Mas a gente às vezes não externaliza. E como é importante ver, o ministro Célio não precisa de um, simplesmente um agradecimento, né? Tipo assim, ele não precisa disso. Mas a gente é que precisa demonstrar esse sentimento, que demonstra humildade, porque a gente entende que de fato é, a gente tem muita benção, né? E isso é um sentimento, eu acho que tão engrandecedor, né? A gente tem até visto com mais frequência, eu acho que as pessoas tentarem serem mais gratas, né? Até o gratidão, gratiluz, gratiluz e tudo isso. Às vezes é da boca para fora, mas assim, de certa forma, é uma não vibe foi. que a gente tá tentando, eu acho que é um passo, é uma coisa legal, né? Você vê, não que a gente precise que os outros façam conosco, mas a gente precisa externalizar para os outros. né A questão até da prece. Poxa, Deus não sabe que eu tô grata por tudo isso? Sabe, mas você tem que demonstrar também, porque é mais por a gente do que pelos outros, muitas vezes, né? E pelos outros também, quando a gente não está se referindo ao ministro sério que pessoas que, de repente, aquela gratidão é um incentivo, né? Também foi uma coisa boa naquele dia para aquela pessoa, ela, ela perceber que fez algo de bom, que foi bom para a gente em algum momento. Então, é, em todas as situações, mesmo para pessoas menos superiores, é importante muitas vezes ouvir uma obrigada né faz bem para a pessoa também pode pode ser um momento de luz na vida dela pelo menos assim uma poxa valeu a pena né enfim e para quem também é superior mesmo assim a gente deve ter esse sentimento e externalizar porque é uma coisa para a gente também né e é claro que é bom as pessoas saberem que o trabalho delas vale a pena né também não deixa de ser de ser bom assim né eu acho super fácil pela questão que a gente estava Começando de relacionamento, sabe é, Então, pô, eu agradeço A Deus por ser o Adriano do meu lado Mas quantas vezes eu falo isso com o Adriano Eu acho que ele faz, assim Eu tenho certeza que ele sabe Que eu amo, que a gente está aqui do lado Que eu agradeço pelo nosso relacionamento Mas a diferença ouvir, né É a qualidade, é o que eu conto. Quantas vezes ele ouve o dia todo Quantas reclamações ele ouve o dia todo Mesmo às vezes sabendo que eu vou reclamar só então, ele sabe que a sapiente vai ser de louça, eu vou reclamar. Às vezes, eu não preciso. Eu só olha ele já sabe, né? Que a reclamação tá vindo. Mas mesmo que ele saiba que eu sou grato, por que, que eu não posso agradecer, né? Do mesmo jeito que ele sabe que eu vou reclamar e eu reclamo, ele sabe que eu sou grato e eu posso agradecer da mesma forma. E a única coisa que eu discordo é que eu acho, sim, que mesmo na espiritualidade superior, isso faz diferença, Laís. Acho. acho que faz muito, sabe por quê? Porque se altera o nosso padrão vibracional para alguém que está nos ajudando, isso já melhora muito, inclusive o serviço do outro. É um, é um feedback. É um incentivo, né? Então, mais do que isso, a gente auxilia a espiritualidade quando então a gente auxilia também. Pensa, vamos pensar no nosso mentor. assim Então, é alguém que está acima da gente que está aqui 24 horas trabalhando para a gente. Coitado, tem fogo, tem final de semana, tem feriado, tem nada. Está aqui e aí, quando a gente fala, poxa, meu Deus, gratidão profunda aqui, ó, tô meu mentor, por ter soprado isso aqui novo, meu eu tenho certeza de que isso aqui não é meu. Não tô falando que ele vai ficar, nossa, aí, ó, gente, aqui, ó, me agradeceu, aqui é o mentorzão. Não, mas quando a gente eleva um pouco esse pensamento, é um momento que provavelmente a nossa relação fica melhor com ele, porque a gente se eleva, né? Quando a gente está agradecendo, se de bons sentimentos, a gente se eleva energicamente, energeticamente. E se elevando energeticamente, vibrando um pouco melhor, a gente também facilita o trabalho. Facilita essa comunicação, facilita o relacionamento. Então, principalmente quando a gente entende que a gente estava falando aqui que a gente não dá conta de uma pessoa, mas a gente está interligado né, nessa grande família universal. Então, a gente está sempre ligado ao outro. Então, cada ser nesse planeta e também no mundo são seres que a gente está ligado. Então, tudo e qualquer coisa que eu faça para melhorar essa relação, ela é positiva de alguma forma. Muitas vezes com benefícios que a gente ainda nem conhece. O que eu consigo imaginar agora é padrão vibratório, né? Quando eu agradeço a alguém que é superior a mim, não acho que vai informar o ego dele nem nada assim. Mas eu acredito que mudando o padrão vibratório, inclusive do nosso relacionamento, isso só é mas deve ter vários outros benefícios que a gente ainda nem descobriu, que a gente não chegou nesse ponto. De conversar sobre relacionamento assim, né? Nos pormenores. Quantas coisas a gente ainda nem sabe? Quantas coisas um bom sentimento pode gerar que a gente ainda não tem ideia? Um momento de elevação da nossa energia, do nosso padrão vibratório, o que que sugere? Né? Acho que a gente ainda não, não tem essa noção. Mas eu acredito sim. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é. Das duas, uma das duas, as duas Ou uma terceira, que eu não sei Mas ela precisa passar ó, pra, No Ministério de Comunicação Para ser munida de recursos fluídicos Isso pode dizer alguma coisa para gente né Ou a mãe de André Luiz Não é tão evoluída assim Então dá para ver que mesmo ela estando bem à nossa frente Ainda tem muito que caminhar quando ela precisa de ajuda energética De ir para um lugar do outro, outro. Ou ela está tão <risos> Acima espiritualmente que ela teve que se descarregar tanto para poder descer, para encontrar com André Luiz. É... Ou, ou eu nem sei, né? que é a terceira possibilidade que eu falei que eu não tenho ideia. Mas é muito interessante o quão a gente é sugado quando a gente muda de uma atmosfera para outra. né? Porque nos outros estudos para frente, a gente vai ver que tem alguns trabalhadores bem elevados assim, de nosso lar, que eles vão, eles saem em auxílio a quem está encarnado. E aí eles conseguiriam volitar até chegar nos encarnados, mas algumas pessoas, como André, não. Então, em algum momento, eles param e sentam no transporte. Então, eles conseguem, conseguem fazer tudo isso. Mas ou ela está muito longe, a ponto de ela precisar de reserva para conseguir chegar mesmo sendo um espírito bom, <risos> ou realmente a gente, mesmo que ela não seja tão elevada, ela ainda está muito longe de nós e ainda assim é, é um, um objetivo a se seguir, né? Não estou é, dizendo, ah, ela nem é tão elevada assim, precisa de ajuda, não. É mesmo, né, não estando tão longe, moralmente ela ainda está bastante longe da gente, já está vibrando muito superior. Mas, enfim, eu acho muito interessante, que às vezes a gente fala de energia, de fluidos como se fosse uma coisa assim, tipo, como se fosse pouco importante às vezes a gente fala da importância mas não sente a importância quando a gente pensa que não dá mais para se transportar sem assim, isso, essa consciência quando a gente começa a ver como um combustível de um carro mesmo, não vai mover não vai sair se eu não tiver a gente começa a dar mais importância porque a gente gera né? meu pensamento é isso que o passo que eu recebo é isso a gente está falando de uma energia tão poderosa para a gente conseguir mudar de estados vibratórios muito gritantes é, eu acho importante que a gente tenha um pouquinho mais desse fúdio que a gente está emanando, né? Nessa energia aí que a gente está gerando. Mas é isso aí, gente. Por mim é isso. Gratiu Acho que é isso também. Foi legal, bem legal. Boa, acho que o Luiz vai cantar. Tá ótimo. Eu tô sem o violão aqui. Ah, mas o André tá com no colo ali já, né? Muito mais fácil. Ele é tipo, a gente, não trouxe meu violão, agora eu faço o violão no carro. É. Quando eu falo o violão, eu não vou lá, agora eu falo, mas, mas eu trouxe, né? Ah, obrigado. Não é que Não é um e eu não quero. É É só Tomou. Mata Jesus. Hoje te amo. meu Deus. a glória O nome de São Paulo era só mais um homem Entregando caras como um homem Era um homem honesto dedicado ao trabalho que nós tá? tá Vamos bem, melhor, e medida que melhor nossos nossos Valeu, gente, foi óbvio.